Olá, apreciados irmãos de todo o mundo! O primeiro sábado do mês de abril é sumamente importante e especial, pois temos a Ofrenda Mundial. Esta ofrenda será destinada à sede da União Chilena. Chile é um país conhecido por suas belezas naturais. Temos o deserto de Atacama, o mais árido do mundo. Também La majestuosa Cordillera de Los Andes, bosques, lagos e parte de Patagônia. Patagonia. É um país plural, tanto em sentido geográfico quanto cultural. O mensagem do movimento de reforma ha chegado em 1930. Desde então, muitas pessoas tiveram contato com a verdade e várias entregaram se ao Senhor. Contamos com mais de 305 membros, pero um nos queda muito o que fazer, já que este país ultrapassa a marca de 19 milhões de habitantes. A sede da União está localizada em uma zona campestre, a 320 quilômetros da capital, Santiago. Em esta localidade realizamos distintas atividades, algumas principalmente a atenção de pessoas novas, como internatos de saúde, visualizando o bem-estar físico e espiritual dos assistentes. Também temos atividades para o fortalecimento e crescimento do pueblo de Deus, conferências, seminários, escolas bíblicas e o período de vacações. Este projeto já geva mais de 25 anos, e para que podamos finalizá-lo Necessitamos de sua generosa colaboração. Que Deus toque em seus corações e que possam donar com alegria e que sua obra possa progressar em todo o mundo. Que o Senhor esteja contigo e com toda a sua família. Amém.